Olá, meninos e meninas de todas as idades! Isso ficou parecendo uma chamada de C. Si. Como alguns de vocês sabem, meu nome é Rui e este é o vídeo 1 do projeto de vlog. Bem, eu não sei se o som tá bom porque. é um mutilador de teatro, E barulho de chuva e yeah. Hoje passei passei muito calor, muito, calo, muito calor mesmo. Por que eu passei calor? Porque na minha casa só tem um ar condicionado no quarto de minha mãe e meu irmão dormem. Eu preciso fazer um roteiro. Outro problema é que minha casa é monofásica e eu sou pobre, então não posso ficar com ar um condicionado. Então não posso ficar Então não posso ficar com ar então condicionado. Eu curso faculdade e eu ainda não trabalho, então eu não tenho grana para poder colocar o ar condicionado aqui de casa. Aí eu tenho que ficar. Aí meu quarto é no andar de cima, então o ar quente sobe da parte de baixo da casa, né? e fica infestando esse andar. É horrível. Por incrível que pareça, eu me sinto com menos calor quando estou vestido com uma blusa de manga do que quando eu tô sem camisa ou com uma camiseta. Isso é Pior de tudo, até alguns minutos atrás, eu não podia ligar o computador, porque senão eu levava uma surra. Porque minha mãe não deixa ligar os eletrônicos de casa quando o relampejando Ela acha que vai pai a corrente da choque, que vai matar todos nós. Eu até concordo em uma coisa. Quando meu irmão estava lá embaixo, ele foi buscar roupa e queria ir tomar banho. No meio da chuva, com relâmpagos. Minha mãe não deixou. E ele perguntando por quê, por que por quê, ele tem bosta na cabeça. Pode acontecer estar tá embaixo da água uma chuva com relâmpagos. Eu, te, eu tenho medo disso. Agora, é diferente de quando você tá no celular, fora da tomada. O relâmpago não vai vir e atingir o seu telefone. Pá! E vai tipo, arrebentar sua mão e te matar, não sei. Comenta aqui embaixo se a sua mãe costuma mandar você fazer alguma coisa quando começa a chover e relampejar. Ela costuma mandar? Diga o que, que é pra gente saber se isso é um costume comum. E se você se não me se f. Pra piorar, a internet aqui de casa caiu. Terrível. Agora que os lâmpagos pararam, eu tenho outro problema sem internet. Não tem porquê eu ligar o botão. Não tem porquê, sabe? Não tem porquê. Não Perdi algumas valiosas horas de internet. E agora, dia 31. Não tem nada pra fazer, a não ser gravar o vlog, porque eu tô sem nada pra fazer. Triste, é a verdade. Não tem nada de engraçado em ficar internet Não tem nada de engraçado em não poder usar o computador Não tem nada de engraçado está estar chovendo lá fora e estar quente aqui dentro. Não tem nada de engraçado em não poder tocar guitarra, porque a guitarra... Picota de aço e ela é ligada na tomada, vamos Com rompimento fica bem ligado na tomada. Isso pode meter no choque, enquanto está chovendo, não vai se senão é legal. Só isso que eu tenho por hoje. Se você gostou, se inscreva. Se você não gostou, se inscreva também. Se você gostou, dê like. Se você não gostou, dê like também. Se você achou que eu fui muito vegetal durante esse vídeo, comente aqui embaixo, assim eu posso saber se vocês gostam de mais ação. Assim. Até mais, um abraço.